3, 2, 1 e ah, galera. Cara, eu é. É vídeo, vídeo, vídeo. Enfim, hoje é dia 14 de fevereiro, caso você não tenha visto aqui na minha tela. Eu vou fazer aniversário amanhã. Ai filha da puta, abriu o, o ópera. Maldito! ópera, gente! 10, 10, 10. Eu vi esse deck eu vi essa ideia, não assim, sei quando ainda eu jogava Minecraft como um psicopata. É uma ideia que eu queria muito fazer faz muito tempo e.. Foda-se, eu vou até aqui pra fazer. E é isso, mano. É isso, é isso que tem pra hoje, velho. Eu tô sem ideia, eu tô escrevendo ainda o roteiro de vídeo. Tô ainda com as ideias pra colocar pra frente. Preciso de vídeo, eu quero passar um vídeo que é meu aniversário. E eu gosto muito de. Grava vídeo pra internet Enfim, é, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais diferenciado, obviamente é, né? Nem é todo dia que eu vou explicar pra vocês Como é que eu faço uma textura Enfim, é basicamente você vai precisar fazer uma textura Paint.net é o pai de todos, o melhor programa de edição de imagem sem seu Photoshop eu Acho que alguns de vocês devem ter aí, não sei Ah, é, tá aqui a textura que eu fiz, mas eu vou deletar ela Vamos precisar do Paint.net, muita criatividade porque é o bagulho que mais vai te levar pra frente fazendo textura, vai por mim É isso, eu acho, eu não sei É tipo um bagulho do arte ataque, tá ligado? Você vai precisar de muita criatividade Tipo assim, mano, é, criatividade é o bagulho que mais te leva pra frente, assim, na vida assim, Nossa, eu tô ficando muito chapado já Mas assim, criatividade é o bagulho mais importante, assim Que você vai precisar pra mexer em tudo que envolve arte Isso assim, é, tipo, isso é tipo... Fato <risos> Da onde que eu tirei esse foto do, do meu Enfim É assim A primeira coisa que eu normalmente faço assim É pegar uma textura aqui Já tá pronto Mas tipo assim Uma textura muito basicona Tipo Não, Na última vez eu tinha pegado A Default Skyward, já Aquela é toda fodida Basicona do caralho Mas eu vou pegar Aquilo de 16x Por quê? Porque sim Mas assim É porque É muito trampo Desnecessário De tu ficar Criando todas as pastinhas Dentro das, das pastas Tipo assim é, Tem aqui a pasta 7 Depois eu passo Minecraft Depois eu passo textures Patcher, lang Aí né, textures Depois items Depois ele tem que ficar criando Mano pra que? Eu quero agilizar essa porra. Tipo, mano, é, tem gente que faz isso aqui só por diversão. Tipo, aí você pode ficar mexendo, aí pode demorar todo o tempo que você quiser. Mas assim, pra quem quer fazer o bagulho direito, pra quem quer fazer o bagulho pá pá pá pá, pá entregar pra 3 mil pessoas diferentes e virar super famoso, popular e ganhar milhões, tipo, o que eu fiz, eu quero agilizar o processo. Eu quero fazer o bagulho direito e também quero agilizar. Não quero ter que ficar perdendo tempo com coisa que eu não posso perder tempo. Não é que eu não posso, mas assim, que não é desejado, que eu posso só resolver de uma vez. Mas assim, uma coisa muito importante, não plageie, não copia assim, seu animal do cara. Desculpa, mesmo exaltou um pouco. Mano, você copiou. O bagulho só pra ter a estrutura Mas assim, o que você faz quando você abre o arquivo Que você quer mudar? Você dá Ctrl A e depois Delete. porque assim, você não vai precisar daquilo Você só faz, tipo assim, cê, daqui é só pra ter Os arquivos tudo bonitinho, não é pra você Copiar o bagulho direito, eu não tô falando pra você Copiar o bagulho direito Mano, formato de espada básica Eu esqueci como é que faz o um formato de espada básica Caralho, eu peguei de primeira Caralho, eu acertei de primeira, pai amoso Olha só, é isso basicamente, é que é o formato de uma espada Aí, eu vou ensinar vocês a primeira ferramenta básica que vocês têm que aprender Pra mexer com textura Então vamos lá Ó, selecionamos o S, que é pra selecionar o retângulo Aí você segura a CTRL, a, arrasta com o mouse pra você selecionar aqui os pixels da espada Aliás, apertando o G você vai desbloquear o gradiente Presta atenção aqui, se você arrastar o gradiente de um lado pro outro, você vai fazer isso aqui Dá pra entender direito, Ah, é CTRL Z né, obviamente pra você desfazer Eu posso fazer qualquer coisa aqui, posso mexer o mouse que nem um homem insano, psicopata E fazer tudo, tudo certo É, o gradiente, você faz isso aqui e por que isso aqui é útil? Porque assim, ó, vamos lá, uma cor primária e secundária <risos> Aqui, uma cor primária e secundária que você precisa Aí eu vou lá, pego esse tone azulzinho, esse bom de azulzinho aqui que é meio xoxo mas. Aí vai lá, mete logo um, um azul aqui Aí pá, beleza, já tem uma base assim de espada já, Você já vai perceber que já bate o olho já fala Caralho, daqui é uma espada de Minecraft, de textura de Minecraft Aí você vai, seleciona aqui a borda Pau Tá aqui Você já deu o seu primeiro passo Com um fazedor de textura de Minecraft Aí daqui é o começo É o estopim É o que vai dar início à da sua jornada Nisso daqui Se tu for criar uma jornada Se não estiver só vendo esse vídeo Só porque sim Foda-se Aí que Aqui você já tem o seu começo Aqui é o uso do gradiente É a primeira coisa que que aprender A mexer nisso É usar o gradiente e também, assim, é o estilo, é daqui é o estilo mais comum que fazem Mas tem outro estilo pra você usar o gradiente que não é de lado É toda, a maioria das que tem por aí eles usam o gradiente de lado Mas tem o estilo de cima também, que pode ser usado numa pegada mais uma pegada mais diferenciada Eu recomendo vocês fazerem isso daqui mais ou menos Deixar um pouquinho, um pouquinho mais claro, porque senão o tom mais claro não vai chegar na parte da espada Que não vai ficar mais escura por causa da borda Eu não sei se eu pra entender essa frase, mas Se você não entendeu é só faltar o vídeo aí e é Passa, selecionar aqui Aí você pode vir aqui, ó, ó aqui vou ensinar aqui. Ó, oh, adjustments, brightness e contraste, Pau. Wow. Aí você fez o bagulho, você pode decidir aqui se você quer mais claro, mais escuro, é, mais. mas eu vou deixar aqui porque é o meu termo. Também porque assim, eu tô querendo fazer o bagulho na pegada mais padrão. Se você quiser meter um louco, em de vir aqui no Batman esse contraste e Contrasto, deixar mais claro, cara, é você que decide. É simplesmente o céu e é o limite, mano. E assim, as, melhor... assim, as melhores tessuras que tem hoje em dia, honestamente, vieram das ideias mais criativas. Então é, nunca tenha medo de experimentar, pelo amor de Deus. É a melhor coisa assim que você pode entender. Mano, fazer textura pra mim é um bagulho muito foda, porque é um bagulho que estimula muita criatividade. E assim, como alguém que tinha só mais o Minecraft mesmo, Como interesse. Ver que isso daqui era uma porta pra você estimular a sua própria criatividade dentro do jogo é um bagulho que pra mim foi muito foda. E também é um bagulho que me incentivou a fazer outras coisas, por assim, desenhar. E tô fazendo um desenho foda pra mim. Por causa disso, mano, daqui foi o que me incentivou. Isso daqui me deu uma base pra aprender Pixel Art. Se eu quiser trabalhar num jogo. Eu posso usar o conhecimento que eu usei aqui pra fazer pixel art pro jogo E é isso que eu quero entender Tipo assim, é isso que eu quero passar a ideia pra vocês, tá ligado? Mas assim, continuando Vamos lá Eu acho que daqui só pegaram um pouquinho mais da hora Mas é minha opinião Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem e, assim, tem três estilos aqui pra você fazer isso daqui Tem o estilo de você escurecer tudo isso daqui Fazer assim, mais ou menos Bom, aí você já consegue identificar que já tá mais na pegada de default edit tá na pegada de uma, uma textura de Minecraft mesmo. É fácil, você pode deixar tudo menos a da ponta, que aí a gente vai dar uma pegada mais diferenciada. E tem a maneira, que é um segredinho, que o ingrediente secreto, assim, pra minhas texturas, que ela deixa mais claro. Eu sempre gostei um pouco mais dessa pegada Por quê? Porque é mais diferenciadinho É um tonzinho mais diferente, é um meio mais claro Você tem que fazer o que você gosta de maneira inteligente É isso o segredo, assim, o sucesso E é isso, é isso, basicamente o, a espada A ponta Assim, você pode fazer outros estilos de espada, obviamente tipo fazer. Ao invés de fazer aqui sim Você pode fazer assim Você pode fazer assim Você pode fazer assim <risos> Você pode fazer assim, que nem eu falei Mano, o céu é o limite, tá ligado? É isso que eu quero que vocês entendam, principalmente O céu é o limite Se você entender como é que esse programa funciona Que é bem fácil de entender até Mas a gente tem, tem dificuldade de entender Você vai conseguir fazer o que você quiser Você vai conseguir idealizar o que você quer E vai conseguir colocar em prática aqui o que você quiser, tá ligado? Fazendo uma textura que cara, vai ser, eu acho que isso aqui vai ser bem útil pra vida das pessoas em geral Porque mano, eu acho que é interessante saber um pouco mais disso E saber um pouco mais como, como mexer com pixel art e como mexer com programa segunda parte que é esse troço aqui da espada Aí você vai fazer o que? Você vai usar o nosso amigo Gradiente vai vir aqui no, nas cores Aí você pode só meter ele aqui Segura o shift pra deixar uma linha reta, tá? Eu vou falar esse segredinho aqui pra vocês Se você segurar shift ele vai fazer uma linha perpendicular Aí você vai ficar reto, aí você só vai Vem aqui seleciona as bordas Aí Paulis Ô oh, caceta Aí tá aqui, tá ligado? É, daí tá torto porque daqui tá muito claro Eu deixei a parte cima muito clara Pra resolver isso, é só vir aqui Deixar um pouquinho mais escuro, arrastando um pouquinho mais pra cima Porque assim, o gradiente como é que funciona Daqui, esse ponto aqui é o ponto mais escuro Daqui é o ponto mais claro Não mais escuro mais claro, mas assim É o, é o ponto das duas cores aqui Aí você pode arrastar um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais escuro Seleciona isso daqui Pode mexer no contraste também pra ver se melhora alguma coisa Ah... É isso, eu acho que assim já tá mais aceitável Tá, não tá não, pra falar a real É, eu acho que assim já tá mais aceitável Porém... É... Em vez de fazer isso daqui, você pode fazer o seguinte Você pode deixar isso daqui preto e branco também que é... Saturation Paulis Mas... Tipo, é o que eu falei, mano Se você eu quiser eu deixar daqui vermelho Aí, eu decidi deixar daqui vermelho Ó, vermelho Eu quero deixar daqui... Roxo Rosa, sei lá Não sei que porra é essa É, mano É sempre assim, decidir, tá ligado? Eu vou deixar vermelho, na real Daqui me deu uma ideia da hora Não é uma ideia, mas... Sei lá, daqui parece da hora mesmo Aí tá, beleza A espada de madeira É... A parte aqui de madeira Mas assim A parte de madeira Eu vou fazer o seguinte Eu vou... vir aqui na... Eu já copiei com isso aqui, então vai ser, vou usar daqui como base, mais ou menos. Ah, é, então tá, eu vou ver aqui no nos aqui que tem o um cabinho de madeira, que é default também, então é de boa. Copiar, porque a gente fosse assim, tu copiar de uma textura, porra, zoado, mas se assim, tu copiar da de default ou usar como base, pelo menos, é melhor, tá ligado? Porque assim, toda a textura vem da default, todas textura é são derivadas da default, querendo ou não. é mais de boa, mas como eu sou diferenciado, eu vou acreditar isso aqui. Isso daqui, daqui é mais escuro. Ah, é daqui o cabinho, né? Cabinho. Só só fazer a mesma coisa com o gradiente. Por isso que eu falo, cara. O gradiente é o segredo de tudo. Segredo de todos, todos os segredos, assim. Tudo. Paulis. Toma olhes. Que... Aí, ó. Tá aí. E só usando o gradiente. Eu só fei... é, isso daqui é só feito usando as coisas básicas. Voltando, eu vou falar uns truques aqui de como você pode mudar isso daqui. Mudar mais, tipo. Mudar, tipo, dar um outro estilo, tipo assim. Se você quiser, você pode vir aqui. E ó. Pronto, agora uma espada afiadinha. É, tem gente que prefere desse jeito. Eu, honestamente, gosto mais de xixi mesmo. Mas assim, você pode deixar aquilo ali afiado. Você pode diminuir o tamanho. Você pode fazer aqui ser pequeno. Pronto, aqui é uma espada menor. Você pode, mas é, pode mudar a cor também. Foda-se. É, tá aí, vermelho. é uma textura vermelha. É azul escuro. Tá ligado? Mano, o céu é limite, cara. Eu já falei daqui mais de uma vez no vídeo, mas é porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês. O céu é limite. E agora, ensinando um truque básico. Eu vou, ó, você seleciona. Eu vou selecionar todo o cabo aqui. Mas, ó. Aperta um gradiente Vem aqui na cor primária, que é o azul no caso, More E diminui a opacidade Aí o outro lado vai ficar preto O que isso faz? Vai fazer um lado ficar invisível e o outro preto Então você vai dar um, um shading de escuridão Dá um pequeno shading aqui e Aí você pode deixar mais escuro E outro truque assim que você pode fazer com isso É vir aqui na layer, dois cliques E Blend Mode Overlay É, infelizmente assim deu errado Não se baseia também na minha opinião não Porque a minha opinião é toda torta Mas enfim, tipo, cara é isso aqui é o começo. Mas assim, ah, tipo, você me pergunta, como é que eu faço as outras coisas? Cara, só aplica o que eu te falei agora em qualquer outra coisa. Você vem aqui, ó, vamos lá, eu quero fazer uma armadura. Aliás, eu vou explicar primeiro como é que faz as outras espadas. Você basicamente vem aqui em adjustments. Rui saturation. Ah, vai, eu vou fazer a espada de pedra. Não, de ouro, de ouro, de ouro. Ah, amarelo, amarelo. É ouro, né? Ouro é amarelo, eu acho. Não sei. Ouro é ouro, né? Cor dourada. Tá avisado? Vou tentar mexer nas curvas As curvas é basicamente... Eu vim aqui, Adjustments, Curves Basicamente, quanto mais escuro você puxar pra cá é, Mais escuro fica, quanto mais escuro você puxar pra cá Mais claro fica Daqui eu acho que é os tons mais escuros Aqui os tons mais claros? É. Na direita os tons mais claros e a esquerda os tons mais escuros. Quiser deixar os tons mais escuros mais claros, puxa aqui a esquerda, deixa mais pra cima. E quiser deixar os tons mais claros mais escuros, vou puxar aqui a direita pra baixo. Ó, ah, eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais da hora. Aí você muda aqui, o é Church. Tá aqui uma espada de ouro, cara. Aí vamos lá, eu quero deixar ele aqui preto. É aqui o Diminui a saturação no mínimo. E assim, daqui é o quanto mais, é o quanto de cor isso aqui tem. Mas assim, opa, aí você já fez, já fez uma espada de ouro. Como é que eu faço uma espada de ferro? Aqui, o Saturation Diminui Aí mais, tá muito escuro Tá muito escurinho para mim Aí menos curva E muda Deixa mais claro Aí você faz a mesma coisa com a pontinha Ou qualquer cor que seja Se isso daqui fosse Se essa parte aqui que tá preto e branco fosse amarelo Era só fazer a mesma coisa Epa, pá, como é que eu faço... Espada de pedra Faz, Vem aqui na espada de ferro E ao invés de deixar mais claro Mais escuro Ah, acho que assim já tá uma espada de pedra mais ou menos é Meio claro, mas aí você mexe até ficar escuro o suficiente Aí, vamos lá Ah, mais chatinha é de madeira, na real Por que que a é de madeira mais chata? Simplesmente porque a de madeira não tem um tom específico Eu acho, eu nunca achei, pelo menos Ó, eu vou pegar a espada de diamante E... Ó, quero fazer uma espada de madeira Eu vou pegar aqui o tom mais se semelhante com madeira Diminuir isso daqui Light né? Oh, daqui já dá pra fazer um argumento e daqui é madeira, mas tá muito fraco, hein? para achar um tom decente, aí vem aqui, mexe, isso daqui... Core Balance, acho que isso daqui... Ah, não tem. Ah sim, daqui é um plugin, tá? Eu acho que eu vou achar um link na descrição e meter aí como é que eu uso o plugin, como é que eu instalo o plugin pelo menos. Mas daqui ajuda bastante até. E dá pra mexer um pouquinho. Deixar menos vermelho. Que é o problema. Olha. Eu acho daqui já é madeira. Pra mim, assim, pelo menos. Na minha humilde opinião. O problema é só que tá muito fraquinho. Aqui, madeira! Madeira, daqui é madeira. Não, isso daqui é madeira. Aí eu vou refazer o cabinho porque é mais fácil do que ficar todo, fazer todo o não é uma coisa também eu, que eu recomendo fazer, mas sei lá, tudo faz, é, é você deixar a cor do cabo disso daqui um par com essa daqui. Mas assim, eu entendo que às vezes é difícil fazer uma agulha de madeira. Então, se você não consegue deixar a cor da ponta combinando com essa. Você faz essa combina com a ponta É basicamente, vem aqui Ah, eu quero deixar mais vermelhinho Cara, pra ser honesto, essa ponta aqui tá um, tão horrível Mas, assim, já é um começo, tá ligado? Você vai aperfeiçoando isso Mas assim, não varia muito disso não, tá? Daqui não é, tá longe, tá longe do resultado que eu faria Fazendo a textura direito, não tá muito longe Ah, seleciona aqui a borda, a borda de contraste ah, daqui eu acho que não dá uma espada de madeira da hora, tá ligado? Não tá lá aquelas coisas, mas... é tipo eu acho que daqui já dá uma espada de madeira da hora pra um default é disso Tipo assim, mano, gradiente é simplesmente a maneira que você usa o gradiente Que vai definir a beleza, tipo assim, a maneira que você usa o gradiente vai definir o qual onde você vai daqui é basicamente gradiente usado de diversas maneiras Usei o gradiente pra fazer... daqui ser mais claro, isso daqui é mais escuro, isso daqui ser mais escuro É... Tudo isso daqui, não varia muito Pergunta mais lazar, como é que eu simplesmente mexo com outros itens que não servem espada para fazer isso daqui? Cara, eu vou te mostrar o quão simples é, mas o quão complicado sua mente talvez esteja fazendo aparecer. Tá vendo isso daqui? Cara, se tu entende como é que o gradiente funciona, você já entendeu como é que isso daqui foi feito? Eu não preciso nem dizer nada, né? Mente, vamos lá. Ah, lembra de salvar, tá? Tipo assim, lembra que vai fez sua espada de diamante? Aí você aqui. Salva com o PDN ou PNG PDN é pra quando você quer mudar depois que você abre com o Python, né? Diamond Aí beleza, salvei com o PDN Vai estar tá aqui Vai tá cá Aí tá aqui Aí você clicar duas vezes Você vai poder mudar E vai ter que as camadas tudo certinho Ou você salva com o PNG E substitui Aí tá aqui sua espada E vai tá salvo aqui Só lembrando que assim Você não vai poder mudar as camadas separadamente As suas camadas que você tiver feito aqui no PDN Não vai tá salvo. Então você vai ter só a sua imagem achatada Mas assim, lembra de salvar, tá? Ó, seleciona tudo Vamos lá Pá, o tom de azul que tá na espada Seleciona aqui o tom de azul que tá na espada. O tom, o, tom, o tom pode ficar preto mesmo. Porque o preto é só pra você colocar uma sombra. E é isso, cara. Você simplesmente pega isso daqui. Arrasta, filha da puta. E é isso. Tá aqui a sua super armadura profissional. A borda pode ser preta, pode ser a cor que você quiser. Ó, vou faz... eu vou fazer a mesma coisa. Ó, se liga. Ó, vou fazer aqui ser branco. Porque aí vai ficar preto e branco. Ah, não, cinza. Foda-se. daqui um pouquinho. Não, daqui mais afastado mesmo. Tá aqui, velho. Tá aqui uma armadura. Ah, eu quero mudar o formato. Aí você vem, seleciona esse daqui mais para cima, eu vou fazer aqui no formato da .14 se, tu, se, você, se você aí de casa Tivesse querido continuar Com o formato da .7 Continuava, você pode mudar isso daqui Você pode fazer daqui aqui é um cone, se você quiser Mas assim, mano é simplesmente isso, você aplica o conceito do gradiente em tudo Você simplesmente mete gradiente nas coisas É esse o meu maior conselho assim, que eu tenho a dar pra pessoas que estão começando a fazer textura agora Ou que tão querem aprender tipo, não é um bagulho difícil, não é um bicho de sete cabeças Você simplesmente mete gradiente Como é que você faz uma enxada no Minecraft, uma textura? Simplesmente vai, vai, seleciona a cor cinza Vai, seleciona isso daqui Pá, pá, pa, pá, beleza Fez o gradiente, fez o gradiente, GG GG, faz a borda seleciona isso daqui Ahn... Pá, pá, pá, beleza, beleza, beleza Não, não, daqui, borda É pau Homem, fez uma enxada de pedra assim Enxada de pedra tá deliciosa Olha isso, mano Daqui tá lindo Tá lindo, velho E mano, e é isso? Aí você faz a mesma coisa com isso daqui, eu acho Ou não Ou você pode editar também, na, na mão Assim como o Matt, você gosta de falar de coisas que não gosta. <risos> Vive reclamando de quase tudo em seu canal <risos> E é alcoólatra Uau, ah, o Rui saturation. Muro aqui, o Rui saturation. Ah, pode, fazer, pode deixar preto, é da hora também. Olha ah, é isso, velho. Você fez uma enxada diferente pra sua textura. E é isso, velho. você aplica o fundamental em diferentes situações. É basicamente o mesmo conselho que você vai ouvir pra qualquer jogo de luta, pra qualquer coisa na sua vida. E é essa ideia. E é essa ideia de fazer textura. Eu não podia ter resumido melhor. Eu, mano, é isso, tá ligado? É simplesmente. Se tu aprendeu, parabéns. Você aprendeu. Mas se tu não aprendeu, sente se à vontade aí pra rever os vídeos Comenta a sua dúvida que eu respondo E... É isso, mano Muito obrigado a você que assistiu Eu... Eu... Sei lá, mano É assim que se faz textura no Minecraft. É isso E é isso Até o próximo Eu acho Se tiver Se não morrer no caminho <risos> é, Sei lá Eu acho que o próximo vídeo vai ser bom É isso Obrigado Beijo